Olá pessoal, paz do Senhor Jesus a todos, mais uma vez sejam bem-vindos aí ao nosso canal Embaixado do Reino Deixa eu te fazer uma pergunta, você sabe a luz da Bíblia ou a luz da ciência, qual o real formato da nossa terra? Fica comigo aí que a gente vai falar um pouquinho a respeito disso nesse vídeo, rapidinho, tá? ok? Fica comigo aí depois da vinheta Antes de começar a falar a respeito disso, eu peço a você que deixe seu like aí, se inscreva no canal. Não deixe de deixar seu comentário aí no final do vídeo, porque eu quero saber a sua opinião a respeito deste assunto, tá ok? A sua interação vai me ajudar a respeito do que eu quero falar nesse vídeo e nos próximos que virão. Como quem me conhece é, pessoalmente sabe, eu não ligo muito para assuntos assim que é, não tem nada a ver com a nossa salvação. Eu não me ligo muito para isso, entendeu? É lógico que a gente estuda bastante na igreja, a gente fala de muitas coisas, entendeu? A gente aprofunda muito na Bíblia a respeito da história da Bíblia, história judaica e muitas outras coisas relacionadas à Bíblia, a gente estuda bastante. Mas é, aquilo que não influencia muito na salvação, eu não, eu, eu não gosto muito de, de perder tempo com isso. Você que acompanha o nosso canal e sabe que o, o que eu sempre posto ali são pregações que eu prego na rádio, que eu prego na, na igreja, ministrações de outros irmãos aí que, que eu sei que prego a verdade, eu também posso. Então, mas eu gosto mais de falar de pregações e salvação de almas. Mas, porém, é, nos últimos dias aí, vou dizer aí mais especificamente nos, nos últimos dois meses, tem algo que vem me chamando a atenção e muito. E não é algo novo, né? que é a respeito do formato da nossa terra. Não é algo novo, isso é, vem de milhares de anos, povos antigos já pensavam, imaginavam, filosofavam, é, buscavam evidências a olho nu, de pesquisas de acordo com o que eles tinham de recurso na época para fazer a respeito do, do, da origem da vida, do formato da nossa terra, como o sol, os astros e tudo mais. Né? A gente sabe que isso é antigo. Mas tem um assunto que está surgindo aí, é, há um tempo aí, que é a respeito da terra plana, da terra convexa, da terra global, da terra, tem, pasme você, mas tem gente que acredita que a terra é quadrada, sei lá, a terra oca, não sei, o formato da terra em geral. Então, o que eu quero nesse vídeo é o seguinte, como eu já disse coisas que não influenciam muito na salvação, não ligo muito. Mas eu estou vendo que esse negócio está sendo tão falado e como envolve a Bíblia, envolve a Palavra de Deus, envolve a criação do Senhor, isso me chamou a atenção. Eu falei assim, eu vou gravar alguns vídeos a respeito disso. E como ainda estou ainda neófito, vamos dizer assim, nesse, nesse negócio meio novo ainda a respeito disso, a res, se bem que... É, é, eu já li a bíblia de capa a capa várias vezes E eu sempre me deparei com alguns textos que me faziam pensar a respeito do formato da terra Mas nunca liguei muito para isso entendeu? Mas eu estou vendo que isso está tendo uma repercussão tão grande na mídia entendeu? Em todo lugar do, do, do planeta Está é, incomodando alguns Está abrindo os olhos de outros, não sei entendeu? Então o que eu resolvi fazer? Eu resolvi fazer uma pesquisa bíblica eu resolvi fazer uma, uma, uma eu resolvi ler a Bíblia mais uma vez de Gênesis a Apocalipse de capa a capa como eu já fiz várias vezes vou ler mais uma vez com essa com esse intuito de vou escolher a Bíblia inteira e procurar vestígios do que, que a Bíblia diz a respeito do nosso planeta o que que ela fala a respeito do formato do nosso planeta né tem gente que a Bíblia que tem gente que acha que a Bíblia não é um, um, um uma coisa científica Algo científico, a Bíblia é muito científica, sim, com certeza é né E a Bíblia e a, Bíblia, a própria Bíblia vai dizer que mentiroso seja todo homem Mas verdadeiro seja Deus Então eu creio na Bíblia de capa a capa Eu não, não faço separação de Novo e Velho Testamento Eu não faço excepção de, de palavras, de letras, de vírgula Para mim toda ela é inspirada por Deus, como disse Paulo e outros profetas Entendeu? Então o que, que eu vou fazer? Eu vou fazer um apanhado bíblico. Eu vou fazer uma pesquisa bem aprofundada da Bíblia a respeito deste assunto. E à medida que eu vou, que eu for evoluindo nessa pesquisa bíblica, talvez mais para frente eu possa até fazer, ou no decorrer dessa pesquisa bíblica eu possa até fazer uma, uma, uma falar alguma coisa extra bíblica para embasar, para dar uma ideia, ou sei lá o que. Mas eu vou agora fundar na Bíblia de Gênesis a Apocalipse para buscar vestígios e textos coisas que dá ideia dessa, não vou dizer doutrina, mas desse, dessa ideia mesmo de, do formato da nossa terra, né? dessa curiosidade que é o formato do reino onde nós vivemos, que fez Deus, os céus e a terra, que foi Deus quem fez, né? então no decorrer, né, como eu vou evoluindo nessa, nessa pesquisa, eu vou postando vídeos, entendeu então o que, que eu quero com vídeo, eu quero pedir a sua ajuda. Eu quero que você poste nos comentários, coloque nos comentários o que, que você acha a respeito desse assunto. O que, que você acha à luz da Bíblia, a luz da ciência, à luz da filosofia? Não sei, me ajuda. Eu quero que você me ajude com, com as suas ideias, com as suas argumentações, com as suas críticas. Né? Só não vem com palavras ofensivas, porque isso não é educado nem é científico. Né? Tem uma frase na ciência que diz que a ciência é a arte da dúvida. Né? Nada é absurdo. É a arte da dúvida, né, a própria Bíblia a gente é, crê pela fé, a gente não tem fatos prováveis, mas a gente crê pela fé com evidências, né, a gente crê em evidências bíblicas da história e a nossa fé, porque o justo vive pela fé, eu não preciso provar a Bíblia, eu só preciso crer, Jesus diz que tudo é possível que crê, né, é pela fé que nós cremos que Deus fez os céus e que fez a terra E que um dia irá buscar o seu povo e, Mas isso é outro assunto Mas com esse vídeo eu quero pedir a sua ajuda Eu quero que você interaja Eu quero que você fale, eu quero que você comente Entendeu? E à medida que eu for evoluindo essa pesquisa Eu vou postando vídeos Eu vou postar um vídeo com o contexto de, de Gênesis De êxito E vou e vou indo aí com os textos que eu for achando Eu vou pesquisando e vou trazendo a minha argumentação E eu quero ouvir a interação de vocês A respeito dos textos que eu for trazendo e a gente vai evoluindo essa pesquisa, entendeu? Tem muito material aí na internet, eu sei que tem, eu, eu vou ser uma, uma gota nesse oceano aí de, de pesquisas e de informações a respeito disso, mas eu resolvi participar, eu resolvi, porque envolve a palavra de Deus, que eu sou apaixonado pela palavra de Deus, eu sou apaixonado pela Bíblia, entendeu? Eu gosto, entendeu? Da, da palavra de Deus, eu gosto de pesquisar, tudo que envolve a Bíblia me chama atenção, seja a coisa mais insignificante possível mas se envolve a Palavra de Deus, se envolve o Criador, se envolve o nosso Cristo, o nosso Salvador, me chama a atenção, então eu resolvi fazer essa pesquisa, e esse, esse que eu estou fazendo agora será o primeiro vídeo, no próximo vídeo eu já vou entrar com textos bíblicos, e a gente analisando a luz da Bíblia, o que, que a Bíblia diz a respeito do formato da nossa terra, eu não estou falando aqui que ela é oval, que ela é esférica, que ela é uma pira, que ela é convexa, que ela é um triângulo, que ela é chata, eu não estou falando nada disso agora Estou falando que eu vou começar uma pesquisa Nós vamos evoluindo Nessa pesquisa e você vai me ajudando Nós vamos postando os textos bíblicos E eu fico Naquela palavra que Jesus disse Eu vou para o Pai E não vos deixarei off Eu vou e o Pai Vos mandará um outro Consolador O Espírito Santo E este, o Consolador, o Espírito Santo Vos levará a toda a verdade, desde que eu me converti ao cristianismo, ao cristianismo de Cristo mesmo, que tem, existe muitos cristianismos por aí, pseudo cristianismo, desde que eu me converti a Bíblia Sagrada, o caminho de Deus, eu sempre me embaso nessa palavra, quem é de Deus não é confundido, Deus diz na sua palavra em, em Daniel, o meu povo não será confundido, Crê no Senhor Jesus Cristo não será confundido. Jesus diz que aquele que crê em mim não será confundido, não ficará perdido. E Jesus ora ao Pai em João 17. Aqueles que o Senhor me deu, eu não quero que eles se percam. Eles não, eu não, e, e, e quando Ele fala se percam, Ele não está falando só de perdição eterna, mas também que não fique confundido. Ele diz que aquele que, anda, aquele que me segue não anda em trevas, mas anda na luz. Então aquele que anda na luz... Ele discerne as coisas. E Paulo diz que um homem carnal, ele não ele discerne só as coisas da carne. Mas o um homem espiritual, ele discerne tantas coisas da carne, quanto do Espírito, e de ninguém é discernido. Então, eu creio muito, eu creio muito, que quem é de Deus, quem é nascido de Deus, quem tem o Espírito Santo de Deus, não fica confundido. Os falsos profetas enganam, enganam o escolhido até um certo ponto, até que Deus o busca. Então, e eu fico muito com aquela palavra também de, de é Mateus capítulo 5, no sermão da montanha, que Jesus vai dizer que aquele que tem fome e sede de justiça, será saciado. É, e quando fala de justiça, engloba também a verdade. Tá ok? Então, conto com a sua ajuda, entendeu? Deixe o seu like, se inscreva aí, deixe o seu comentário a respeito do assunto. Nós vamos começar uma pesquisa profunda aí, e eu conto com, a sua, com o seu apoio, com a sua com a sua interação, com a sua ajuda para a gente, à luz da Bíblia, andar na luz da verdade. Tá ok? Até mais, fiquem com Deus. Um abraço.